É, eu sei. Parece uma montanha-russa de parque de diversões, mas não é. Esse aí é o Yurikamome. É um tipo de transporte automatizado controlado por computadores, ou seja, não tem maquinista, motorista e nada desse tipo. Eu tô aí, bem na primeira cadeira de camarote, indo pra Odaiba, a ilha artificial de Tóquio. Esse tipo de transporte não aceita de Japan Rail Pass, mas existem tickets de One Day Pass e com desconto. Mas se vale a pena ou não, depende do seu roteirinho Odaiba.